Você é o um Dejoveik? Eu falei, pô, sou um eu o Dejoveik. Quem manda aqui nessa casa nada é desenvolver, querer o pão. Não é o padeiro, não é a mulher do padeiro, é o pão. Eu me apaixonei primeiro pelo fazer pão do que pelo pão. a simplicidade da simplicidade da simplicidade, né? Por mais trabalhoso que seja, por mais artesanal, por mais isso, mais aquilo é simplesmente só um pão, que é farinha, água, sal e tempo. Essa história do pão é, é bem fascinante, né? É, é, é fascinante por um por um, por uma questão pessoal minha, né? Que eu comecei a, a, a entender que o tempo, né? Ele tem um para esse tipo de para esse tipo de processo, né? O tempo é extremamente importante e é um tempo próprio. Né? Então, ah, pode deixar terminar em três horas? Não. Se ele não chegar no momento em três horas, ele chega em 3 horas e meia. Então, hoje em dia, é, eu já marco meus compromissos assim, não? Depois do pão antes do pão? Se falar, gente, olha, esse pão leva 30 horas para ficar pronto. Dá até assim, é um é um orgulho engraçado. Primeiro, levar um produto. Espetacular para as pessoas, né? Espetacular não falo só em relação à questão de gosto, estrutura, mas o conceito disso. E na verdade, hoje é interessante porque a gente fala, que, ah, nossa coisa é foda, não sei o quê, porque pô, o processo, o escandal e tal, mas é nada mais, nada, mais, nada menos do que fazia pão no início do século passado. Eu entrei nessa história de padaria, eu, eu, eu sou publicitário, né? É... Morei 12 anos em São Paulo, e aí um dia pô, descobri uma padariazinha, isso foi em 2007. Descobri uma padariazinha nos jardins, eu me encantei com aquele conceito de negócio. Aqui onde funciona a padaria hoje, aqui o ateliê, era uma agência de comunicação. A estava mal, a, a, a agência estava muito mal. E aí foi a história da, da, da, que a Lud virou pra mim e falou assim... Pô, por que, que você não aposta não então no seu sonho? E é muito interessante, porque eu não fazia mais puta ideia de onde é que isso ia parar. Foram seis meses emburacado aqui dentro. Seis meses emburacado pesquisando, vendo os processos e tal, não sei o quê, fazendo teste. E essa história de viver o processo é a coisa mais linda do mundo. É, tem uma pessoa do meu lado que... É, é, é muito clichê falar em apoio, é, é muito maior do que isso, sabe? É alguém que consegue é, é, te enxergar, consegue enxergar né, a tua essência, os teus desejos, as tuas vontades, né? E, meu irmão, e dá força, e, e olhar para e, e, e olhar não é... Ah, vai lá, vai, faz aí, faz aí, faz não é faz aí, entendeu? Eu falo, porra, né? Lud virou pra mim, quando a gente quebrou, falou assim, caralho, a gente, é, é, é, você sonha com isso há sete anos, Pô, por que, que tu não corre atrás do teu sonho agora? Eu tive a maior sorte que alguém possa ter durante esse processo que é cair numa rapaziada chamada Junta Local. A Junta Local foi forte mesmo na minha vida. A foi de caralho. Eu entrei e falei, cara, que lugar é esse? E é como se eu tivesse encontrado a minha turma. Eu acho que a gente encontrou. A gente... É, Ludmille e Rafael e a gente Daisy lobei e a gente encontrou a turma que fala a mesma língua sonha os mesmos sonhos quer quer chegar no mesmo lugar se a gente puder fazer uma comparação né da minha vida com o que eu faço hoje meu irmão é, eu finalmente eu pude curtir o meu processo de fermentação natural então se eu faço pão é porque porque é isso assim porque é muito simples é muito ancestral e é uma delícia I